Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim responder uma pergunta feita pelo MC Hazek, pelo MC Luquinha e muitas outras pessoas me perguntam sobre como não usar tanto suporte nas batalhas. Tá ligado? Pode ir pá, que mais. Infelizmente, só lamento. Isso mesmo. <risos> é isso mesmo. Geralmente você vai ver nos comentários da batalha, os fãs de batalha sempre coloca o apoio de um contra o apoio de outro. Ah, essa, essa batalha é só lamento versus tá ligado. Essa é infelizmente versus pode par. Essa é pode crer versus, como é que falou? Isso mesmo. É difícil não usar rima de suporte. Geralmente a gente usa quando a gente quer dar a nossa punchline, que é a rima de efeito. É um termo também usado no stand-up comedy. Yes! Que é aquela frase que, que vai fazer a galera gritar, é a frase de impacto, é a frase que vai fazer a galera rir. Yeah. O próprio Hasek me fez a pergunta, ele me falou que ele tenta, para não usar muito suporte, ao invés dele usar o gancho que ele sempre usa, repetir a palavra anterior, anterior, anterior. Eu criei aqui cinco coisas que talvez possam... Ajudar vocês a não usar muito suporte Estude etimologia Parece uma coisa difícil Mas qualquer palavra que você vai procurar no dicionário Está lá a origem da palavra Mas você pode colocar no Google Uma palavra e você escreve etimologia Que ele fala a origem Quando você conhece a origem das palavras Ela passa a fazer mais sentido para você E traz outros insights Por exemplo A própria etimologia da palavra etimologia Étimo, que é verdadeiro e real, e logos, que é ciência e estudo, né? etimologia, mesma coisa, por exemplo, biologia, bio, vida, logia, estudo ou ciência da vida, estudo da vida, você às vezes nem precisa pesquisar para saber a origem de algumas palavras, desodorante, des, que é o contrário do, da palavra que você vai falar, como é, por exemplo, desrespeito, que é o contrário de respeito, odor, que é cheiro, e anti-ação, desodorante para tirar o cheiro várias palavras é só você pensar que você vai achar um sentido restaurante restaurar você vai para se restaurar da fome 2 você sabendo já um pouco sobre a origem de algumas palavras que você gosta de usar você pode procurar a origem de conceitos origem históricas do, do lugar onde você mora da sua cidade da sua do seu estado, do seu país, da sua cultura. E o que eu indico é uma série que chama Primeiros Passos. Todos os livros começam com o que é, o que é cultura, o que é contracultura, o que é socialismo, capitalismo, comunismo, marketing, filosofia e um monte de coisa. Eu sempre deixo um link para as pessoas se inscreverem e receber meus e-mails Hoje eu vou deixar um link diferente se você quiser receber a coleção inteira. Aí você deixa o seu e-mail e recebe a coleção. 3. Estude como são feitas as punchlines. Pois é, na hora da punchline que acontece os maiores vícios, vícios de linguagem, que são as rimas de suporte. Né? Por você estar tá pensando uma coisa tão legal para falar na punchline, você acaba enrolando e ganhando tempo no resto. Aí que você usa o suporte. Então estude como funcionam as punchlines, nos links também está aí um dos vídeos mais visualizados Como criar rimas de efeito, lá tem 10 formas que é possível criar rimas de efeito E dentro disso recomendo você também estudar figuras de linguagem Quase todas as rimas de efeito, quase todas as punchlines têm alguma figura de linguagem no meio o rap tem muita metáfora, por exemplo, muita comparação, até de maneira excessiva. O último, aumente seu vocabulário e aumente as suas possibilidades de não ser repetitivo no que você fala, no que você escreve. Eu já falei uma forma de aumentar o vocabulário, o link está também na descrição. Eu já falei também uma forma de não ser repetitivo no rap, tá aí na descrição também. Um abraço, até a próxima.